salva de tambor que eu, Cleide Maria dos Santos, 46 anos, pesquisadora e bolsitas de extensão do projeto WASH, saúdo as meninas e mulheres cientistas em seu dia internacional. A minha pesquisa atualmente tem como tema a expansão das atividades da frente multiplicadora, considerando os desafios e potencialidades da educação não formal, que é um espaço de atuação do projeto WASH. Eu sinto que continuarei sendo pesquisadora daqui por diante, porque entendi que organizar o pensamento é uma forma eficaz de alcançar o outro. E fico muito feliz E da minha época de criança para cá, muita coisa já tenha mudado e crianças já podem ter contato com a iniciação científica através de projetos potentes como o hoje. É claro que, que muita coisa ainda tem que ser desconstruída, muita barreira tem que ser vencida, com o preconceito de gênero e a falta de visibilidade para trabalhos científicos femininos, para que o que a gente conquistou até então siga sendo promovido e ampliado. E fica aqui o convite para que você, menina ou mulher, possa estar ingressando em algum projeto de iniciação científica em sua escola ou universidade. Tragamos à luz no dia de hoje Toda a valorização dos trabalhos femininos das mulheres da ciência, em especial as brasileiras, em um período tão delicado como o da pandemia. A gente se vê.